Fala galera, Anderson Costa aqui. Mais uma aula aí agora pra gente seguir montando a nossa estrutura própria. Então, o que a gente vai falar aqui agora é sobre estrutura, tá? Então, o que é estrutura, cara? Primeiramente, estrutura é tudo aquilo que vai armazenar as informações do seu site na internet, tá? Então, a gente comprou um domínio e agora a gente precisa de uma estrutura para hospedar esse domínio, né? Os arquivos do site, os arquivos desse domínio... Precisam estar hospedados em algum lugar na internet. E uma das empresas que eu utilizo e que eu recomendo é a DigitalOcean. É, é, um, é um serviço muito bom e de, de custo bem acessível, tá? A gente consegue montar servidores aqui de, de, de, de no mínimo 5 dólares. Então é um custo bem, bem legal aí para quem está começando o curso. É um custo bem legal para quem já está aí no mercado, no mercado de trabalho. Então a primeira coisa que você tem que fazer aí é criar uma conta na DigitalOcean, tá? Para a gente começar a criar o servidor, para a gente começar a falar sobre como é que os arquivos do site vão parar aqui dentro da DigitalOcean. Então, primeiro passo é criar uma conta da DigitalOcean, já tem uma conta criada na DigitalOcean, eu criei com essa opção aqui de, de adicionar a conta com o Google. Então, eu vou só fazer o login aqui. E dentro desse login, eu vou fazer o login aqui com a minha conta Google, tá? Ele já vai me direcionar lá para o painel. Então, já aqui dentro do painel, eu não tenho um droplet nenhum criado aqui dentro, tá? Eu vou começar a criar junto com você. Então aqui, em create, eu vou criar um droplet. É, isso significa, esse droplet significa que é que eu estou criando um servidor, tá? Que eu estou criando aqui é, uma instância para hospedar os arquivos do seu site. A gente, você vai começar a entender para que que isso serve né, mais para frente. Então vamos lá. Aqui a gente tem alguns sistemas operacionais, tá? E a gente tem Ubuntu, é, é, FreeBSD, Fedora, Debian e CentOS. Eu uso o CentOS, tá? Porque o painel gerenciável que eu vou instalar junto com você ele funciona melhor no CentOS. Então é, eu vou deixar aqui o CentOS ativado. Opção de 5 dólares. Não vou mexer mais em nada. Vou deixar o servidor em Nova York mesmo. E aqui eu tenho a opção de renomear aqui o meu servidor. Então eu vou colocar aqui agora o Courses 7Play também. Vou fazer só um servidor. Você tem a opção aqui de montar dois, três de uma vez só. Mas eu vou montar só um. Então eu vou vir aqui agora em criar. O servidor já foi criado, tá? A DigitalOcean tem o costume de enviar essas informações para você por e-mail, as informações de login do seu do seu painel, né? Para você poder instalar o seu servidor. Então aqui, ó, eu vou copiar aqui esse número de IP, vou lá no meu e-mail para confirmar se ele já, se o e-mail já chegou. Welcome, tá me dando aqui um e-mail de boas-vindas. Deixa eu ver, ainda não é esse o e-mail aqui que a gente está esperando. É esse aqui, ó. deixa eu só confirmar aqui, é isso mesmo. Esse aqui é o e-mail que a DigitalOcean mandou pra gente com as informações de login, tá? Então aqui ele tem o nome do droplet que a gente criou, o IP que ele deu pra gente, né? Que é onde a gente vai apontar o nosso site na próxima aula, você vai entender melhor para que serve esse IP aqui. O usuário root e o password a gente acessar o painel administrativo. Então essa aula aqui foi mais para a gente criar a conta na DigitalOcean e já criar o nosso primeiro é, é, é, é, servidor aí. Bom, na próxima aula eu vou falar com você sobre o Cloudflare, tá? que é um serviço de gerenciamento de DNS, ele faz muito mais do que isso. O Cloudflare é uma ferramenta absurda, mas a gente vai falar com você mais pra, sobre como gerenciar DNS através do Cloudflare. Então o que a gente fez até agora? A gente tem, um, a gente tem dois domínios comprados, a gente tem é, uma conta na DigitalOcean e um servidor criado. Na próxima aula agora eu vou te mostrar como é que você vai utilizar o Cloudflare para apontar os seus domínios adquiridos, né, os domínios que você comprou para a sua estrutura da Digital Ocean, beleza? Então, galera, até a próxima aula, a gente se vê lá.